Sentir pena das pessoas é algo que apenas atrapalha a sua vida. Pois ao meu ver, as pessoas confundem esse sentimento de pena com algo bom, com algo associado à bondade, à caridade e à compaixão. Mas não, o significado de pena carrega outras razões. Por exemplo, quando você demonstra sentir pena de outra pessoa, está julgando que a situação dela é inferior à sua e mesmo que fosse, de que ajudaria a demonstrar em atitudes para aquele que está aflito, que você sente pena dele. Entende? Isso apenas intensificaria o que ele está passando. E logo, se não for para ajudar, também não atrapalhe. Por essa e também por outras razões, que ainda irei falar nesse vídeo. Pare agora de sentir dó de qualquer coitado que vê por aí. E aliás, caso queira se inscrever agora em nosso canal, para adquirir mais maturidade emocional, será uma ótima escolha. Até porque estarei te orientando a seguir a sua vida da maneira correta. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Se quer organizar a sua vida, pare de sentir pena das pessoas ao seu redor e tentar ajudá-las. Pois nesse ato, você acaba por esquecer da sua própria vida. E isso que até mesmo, basta ajudar a pessoa errada para que se prejudique de imediato. Por exemplo, vamos supor que um amigo seu está endividado e te peça ajuda, pedindo para quitar essa tal dívida por ele e que ele fique te devendo este dinheiro, pois já está em uma situação extrema com a outra parte. E nisso, o que te faz pensar que o seu empréstimo, com boas intenções e para ajudar ele, também não chegaria a essa mesma situação extrema em que ele acabaria te enrolando, tirando a sua paz, e até mesmo postando stories, curtindo a vida em lugares que nem mesmo você frequenta. E isso ele estando com o dinheiro em mãos, mas não te pagando. E corta essa de amizade, porque se quer demonstrar ser amigo de verdade desse tipo de pessoa, deixe com que ele se vire por conta própria, pois foi ele mesmo quem se colocou naquela condição, devendo ser ele o responsável, por sair dali. Pois entendo uma coisa, a partir do momento que a pessoa não é mais uma criancinha inocente, não tem mais por que culpar outras pessoas pelas mazelas que passam na vida. Claro que esse é apenas um exemplo dentre inúmeros que podem vir a acontecer, mas a essência dessa situação é quem deve ser percebida por você para que não se prejudique, por conta de um risco desnecessário que decidiu correr, pois você não sabe exatamente quais serão as deficiências que essa sua ajuda pode proporcionar você não sabe se apoiando estará prejudicando mais ainda, não sabe se esse apoio vai voltar como problema para você e ainda caso algo dê errado, ela pode te culpar e causar assim danos a você. Sério, não dá para saber. É simplesmente fazer o um mergulho de cabeça, com os olhos fechados, em um lago que você nem sequer sabe o tamanho da profundidade. E se me permite, Ajudar algumas pessoas dignifica o homem, principalmente quando estas estão em situações que nem sequer são culpa delas e que, por conta de uma injustiça, estão com problemas. No entanto, caso seja um completo desconhecido, como saberei se a minha ajuda será fidedigna? Como saberei o que ele fez para estar ali e se merece, de fato, ser ajudado? Por exemplo, suponhamos que você decida ajudar um morador de rua, do qual você nada conhece a respeito. Aí você pega e compra uma casa para ele, dá roupas novas a esse indivíduo e ainda arruma um emprego para que ele mantenha tudo dignamente. Mas depois, você acaba por descobrir que esse mendigo foi um estrupador e que destruiu a vida de inúmeras famílias. E me diga aí, como se sentiria sabendo que ajudou o inútil desse, que ajudou o indivíduo que um dia destruiu a vida de uma mulher e de uma criança? Percebe então como você não pode sentir pena das pessoas principalmente quando não as conhece. Portanto, pare de sentir pena e comece a apoiar os outros apenas de forma racional. Comece a entender o motivo que levou a pessoa a estar naquela condição primeiro, antes de estender a mão e oferecer ajuda. Porque é nesse momento que a outra pessoa, agindo de má fé contigo, te puxa para o mesmo buraco em que ela está. Portanto, não sinta a pena das pessoas, porque isso evitará que você perca tempo auxiliando quem não deve. E do mesmo modo, Caso tenha 100 ou mais pessoas que mereçam a sua ajuda, deixe com que essas cuidem das suas próprias coisas, porque até dá para ajudar um ou outro, de vez em quando. Mas parar a sua vida para ficar ajudando fará apenas com que você acabe se afundando. Portanto, administre a sua vida com sabedoria, e caso sinta prazer nessa ajuda que presta a outras pessoas, se torne um líder e não um escravo particular, pois a melhor forma de ajudar muitas pessoas é liderando, Desse modo, você reúne um grupo de pessoas e com apenas uma solução já ajudaria muitas pessoas com seus problemas, e isso sem precisar gastar muitos recursos. Afinal, se você ficar nesse caminho de sentir pena, sempre ajudará um por um, o que não é uma boa escolha. Pois com essa mesma energia que demanda para ajudar uma só pessoa, poderia estar sendo focada na sua vida e criando assim um grupo de pessoas que com poucas soluções conseguiria estar ajudando um número maior de pessoas. Ademais, espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma e se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o like também, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.